Isso é tudo enganação, porque o governo ele proíbe o jogo, ele proíbe, está proibido. Então você joga, Eu vou ser mais esperto que o próprio governo que fez a lei. Eu vou enganar todo mundo e vou jogar. Então você está jogando dinheiro fora, porque o governo arrecada todo esse dinheiro. Faz o que bem entende. Ninguém tem noção para onde vai essa grana, entendeu? Ninguém ganha isso aí. É mentira. O governo proíbe o jogo. Entenderam? Ele proíbe. E você vai lá na lotérica e bota seu dinheiro lá e fala, vamos jogar fora o dinheiro. Então, o governo fala, então, você joga fora, porque é dado não é roubado. E faz a farra que eles fazem aí, que a gente está cansado de ver na, na mídia, né? Eu sou contra esse tipo de jogo da Caixa Federal, que monopoliza o jogo no Brasil. Você é a favor. O governo é contra. A propina vence, quem paga mais faz o que quer. E a Caixa Federal paga mais, suborna mais, financia mais campanha, faz mais coisa errada com o dinheiro. E você tira do seu salário e fala, toma, vai brincar, eu sou tonto. Tá errado, o governo proíbe o jogo, entendeu? Ele proíbe, jogo é jogo, tudo igual. Proibiu um, proibiu todos, não vá jogar. É, você não vai ganhar eu aposto com você